If I stay where you stay, if I go, where you go? If I pay where you Olá, pessoal tudo bem com vocês Miguel Moves aqui sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Moves empreendedorismo digital pessoal fica comigo assistir esse vídeo até o final porque tenho certeza que vai te ajudar demais beleza que é um termo também que eu vou passar para você que explicar detalhadamente tá o que é que é Facebook Ads o que é que é Face Ads e o que é que é Ads tá bom então nesse vídeo você vai entender tudo de uma vez por todas tá quem realmente quer dizer esse tema por trás aqui na né? do marketing digital beleza então vamos para cima aqui, vamos mostrar para vocês aqui tá? o que é esse termo né? que todo mundo aqui fala que todo mundo busca né no google beleza se você já gostou da ideia desse vídeo é que você já desse aqui embaixo já se inscreva no meu canal deixe seu like deixa seu comentário que vai ser muito importante que vai fortalecer demais o meu canal beleza e outro ponto muito importante tá ativa o sininho para você ser notificado porque muita gente cara não tá ativando o sininho então vai ficar muito complicado para o youtube poder entregar os meus conteúdos para você vai te avisar beleza então não esquece de poder fazer todos esses essas ações, tá? Porque isso vai te agregar demais aí. Vai ser muito, muito mais melhor pra você do que pra mim. Tenho certeza disso aqui, tá? Porque a minha parte eu vou fazer. Então agora quero ver você executar a sua parte. Beleza? Vamos pra cima, vamos só embora. Então, pessoal, o Face Ads ou o Facebook Ads, ele é um sistema de anúncios remunerado do Facebook, beleza? A plataforma permite segmentar anúncios de várias formas, cruzando localização interesses, idades e gêneros, entre outros dados. Beleza? que ele vai estar tá trabalhando, ok? E para ser bem reto, bem sincero mesmo, bem direto ao ponto, beleza? O ads que a gente chama bastante, tá? Algumas pessoas chamam ADS, beleza? Ele é uma palavra que é em inglês, tá? Que significa anúncios, beleza? Ou seja, ele representa uma mensagem com linguagem persuasiva, ok? Que serve para promover um produto, um serviço, uma marca ou uma ideia por meio de um canal de comunicação, tá? Para atingir uma determinada audiência, sacou? Então, esse aqui... Tá? São os termos que a, a galera bastante né, procura no, no Google, tá? Espero que você tenha dado aqui uma clareza, bem especificamente, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo também. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo, aqui, tá? Deixa o seu comentário, que vai ser muito importante aqui pra gente poder, tá? Trazendo mais conteúdos assim como hoje pra você, beleza? Então, galera, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, beleza? Um forte abraço, fica com Deus até o próximo vídeo.